Olá, colegas da BP Educom, sou a Evelyn Haslinger, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trabalho uh, na ONG Camp como assessora de comunicação, minha formação é em pedagogia, com uma trajetória na educação popular e direitos humanos, e minha história se encontrou com a Educomunicação a partir da revista Viração e Renajocchi.